Prezados amigos e amigas, Conheça Mosteiro de Fitero ou Mosteiro de Santa Maria la Real de Fitero por volta de 1119. Alfonso I conquistou dos muçulmanos as terras onde hoje fica o Mosteiro de Fitero. No final de 1140, Alfonso de Leão e Piscilón Castilla doou um terreno para a construção de um mosteiro no lugar de Niensebas. Naquela época o território estava dentro dos domínios do reino de Castela, que se encarregou de sua colonização, com um importante caráter fronteiriço. Pouco depois, em 1141, constata-se a existência de uma comunidade naquele local, sob o governo do abade Raimundo de Fitero. Em data indeterminada, em meados do século XII, este mesmo abade transferiu o mosteiro do local do assentamento primitivo para o definitivo de Fitero, também conhecido como Castellon. Acredita-se que o primeiro mosteiro foi beneditino. Esse abade Raimundo organizou uma importante milícia a pedido de Sancho de Castela para defender a praça de Calatrava. Em 1158, cumprido este objetivo, o rei cedeu esse lugar a Fitero dando origem à ordem militar de Calatrava. Graças à sua situação fronteiriça, o mosteiro foi beneficiário de importantes donativos dos monarcas castelhanos e navarros, que por outro lado também o afetaram devido às disputas entre os dois reinos pelo domínio do mosteiro e, sobretudo, pela sua riqueza. No final do século XII iniciou-se a construção do mosteiro, que durou bastante tempo, até o século XIII. A igreja foi consagrada em 1247. Até 1373 Fiteiro fazia parte do Reino de Castela, mas nessa altura o local foi incorporado ao de Navarra. Durante a primeira metade do século XVI a Vila de Fiteiro formou-se à sombra do Mosteiro de Fiteiro, numa altura em que a casa se encontrava em decadência. Mais tarde, a comunidade foi reformada e juntou-se à Congregação de Aragão, apesar das reivindicações de Castela. O Mosteiro de Fitero continuou a sua atividade, com mais ou menos vitalidade, até 1835, altura em que os monges o abandonaram devido ao confisco. Antes, eles haviam sofrido as exclamações temporárias da Guerra da Independência e do Triênio Liberal. A partir de agora a Igreja, Mosteiro de Fitero, tornou-se paroquial e graças a isso foi preservada, o claustro e a casa capitular também estão preservados, além das dependências conventuais que foram construídas na época moderna. Esperamos que você tenha gostado do nosso vídeo. Curta e compartilhe!